Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Vida de Propagandista, eu sou o Celso Dias e hoje nós temos um convidado ilustríssimo aqui no nosso escritório da Benchmarking, que é o Júnior Miranda. Júnior Miranda é Master Coach, ele tem cursos no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos, ele tem curso com o melhor coach do mundo, Anthony Robbins. Se você não conhece, pesquisa aí para você saber quem é esse fera, tá? E hoje está aqui. Para trazer uma informação muito importante para você sobre a importância de autoconhecimento, né, Júnior? Para você atingir os seus objetivos na carreira e para você até mesmo usar o autoconhecimento para chegar no emprego, para ter o um emprego dos seus sonhos, tá bom? E aí, Júnior, isso, isso pode ajudar, cara? Como é que esse tal de autoconhecimento pode ajudar? Eu, eu acho importante é, compreender essa dinâmica do autoconhecimento no sentido de ser não só uma possibilidade, como você falou, mas isso hoje é um diferencial, eu diria até imprescindível. Eu vi recentemente uma entrevista da Sofia Esteves, que é dona da Companhia de Talentos, é a maior recrutadora das grandes empresas hoje, não só no Brasil, mas na América Latina. Ela contrata profissionais para o Google, para a Microsoft, para os bancos, quase todos. É. Né? E, e ela traz alguns dados muito interessantes. Né? Ela, ela fala que grande parte dessas empresas, elas começam um processo de seleção de profissionais e elas encerram esse processo terminando com vagas abertas. E ela fala que o trabalho que eles fazem não tem nada a ver com avaliação técnica. Né? É, um, é uma avaliação comportamental e o que falta nos jovens hoje, nos profissionais hoje é exatamente autoconhecimento as pessoas não sabem quem são, o que estão fazendo ali, onde querem chegar e aí não está dentro do perfil que essas empresas essas empresas estão procurando então isso é um, é um ponto fundamental, hoje é um diferencial não só se você quer é, construir uma carreira dentro do mercado ou seja, dentro de alguma organização, de alguma empresa ou se você quer empreender também se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente vai levando a vida meio que no modo automático, sabe? Ou às vezes as pessoas fazem essa escolha em função de influência dos pais ou da condição do mercado, mas não necessariamente é uma escolha consciente daquilo que ela realmente quer. Verdade. E aí ela vai acaba se definindo ali por um curso, e aí essa pessoa começa, fica ali 4, 5, 6 anos dependendo do curso, imerso naquele negócio ali, sai do curso aí, o que, que eu vou fazer agora? E aí vai buscar oportunidade de trabalho, só que ele não tem clareza da oportunidade que ele realmente quer. E se essa pessoa ela tivesse essa clareza lá antes de escolher o curso, antes de começar uma faculdade, ela já poderia estar trabalhando uns 4, 5, 6 anos para construir o perfil necessário para ela alcançar aquele lugar que ela gostaria de chegar. E o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. Né? Então você está me dizendo que não é só olhar mercado, que não é só ver se existe profissão, se existe oferta de emprego e se paga bem. Tem algo a mais que você precisa saber para tomar essa decisão de forma acertada. Cara, o mercado muda né? É, constantemente. O mercado de hoje ele vai ser bem diferente do mercado é, de quem está entrando na faculdade agora na hora que essa pessoa estiver formando. E esse é o ponto, porque se você forma em algo que realmente não é aquilo que você quer, que você acredita, é, que você já tem um projeto de realização pessoal com isso é, você vai desistir muito facilmente né você vai você não vai ter como persistir em algo que não te motiva algo que não, não te leva para lugar nenhum e aí a grande grande parte das pessoas elas elas desistem ou elas acabam buscando outras atividades que não tem relação alguma com a, com a profissão delas com, com a formação delas mas eu acho que não é nem esse o ponto. Assim, é, você pode estar, por exemplo, agora é, já tendo um curso superior e tá fazendo uma escolha, uma outra escolha profissional e ainda assim você não ter o nível de autoconhecimento necessário para você começar a partir do ponto que você tá. Sabe? O, o ponto não é quem está entrando na faculdade, não. O ponto principal é onde você está nesse momento. Né? Qual que é o seu momento? Quem é você hoje? O que, que você quer realizar? onde você quer realmente chegar é o que a gente pode fazer a partir de agora é, é, essa é a chave desse processo e vários sintomas pode te dar um indicativo desse momento assim né muitas vezes a gente sente uma sensação de vazio às vezes pode estar tá tudo bem mas está faltando alguma coisa dentro da gente tem pessoas né que estão entrando em estado de depressão ansiedade crônica é, todo sintoma que está sendo manifestado no corpo ali de alguma forma ele tem alguma influência psicológica, ele tem alguma influência da mente, é um sinal de que existe um desalinhamento de alguma forma, então é preciso começar a se dar conta desses sintomas, perceber o seu atual momento para começar a partir daí a buscar essas respostas. Para quem agora talvez começou a entender que o autoconhecimento é uma possibilidade né, para você que está assistindo o canal, é que dica que você dá para ele poder avançar na, na questão de, de, do autoconhecimento Existe um profissional que ajuda a pessoa nesse processo é, Como que isso acontece E qual pode ser o próximo passo Que o nosso inscrito né? Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu Se inscreva no nosso canal né? Eu vou passar aqui também as informações do canal do Júnior Você tem que acompanhar né? São conteúdos super ricos Mas já se inscreva aí, tá? Vou até esperar um pouquinho aqui, Júnior Espera um pouquinho aí pra gente se inscrever é aqui embaixo, aqui, ó. Isso, aí. Beleza. E aciona o, o sininho também aí pra você receber a notificação. Combinado? Posso continuar? <risos> Beleza, Júnior. Então, é, esse cara, o que, que, que, que você pode dizer para ele? Que dica que você pode dar para ele, ele iniciar esse processo de autoconhecimento? Se ele deve procurar um profissional? Como é que isso. É são vários caminhos hoje, né? Hoje eu acho que o que não falta são possibilidades. E é preciso ver qual é aquele caminho que mais se adequa ao seu perfil, assim, onde você se sente mais confortável, na verdade, né, você pode fazer um trabalho terapêutico, ou você pode, dependendo da dinâmica é, da sua vida hoje, daquilo que você está buscando, você pode passar por um processo de coach, procurar cursos, workshops, a gente mesmo faz o workshop que a gente vai fazer aí pra Tinga essa semana, que é o Sua Mente, Seu Favor, que as pessoas... É, encontram várias respostas Para as quais elas muitas vezes nem tinham perguntas Opa, dia e horário Que é, dia vai ser? Vai ser dia 20 de janeiro No sábado De 8h30 da manhã Às 7 horas da noite no Hotel Panorama Tower Então tá bom, esse vídeo vai ser Subido hoje no canal Você que ainda assistiu esse vídeo No dia de hoje, que hoje é dia 17 De janeiro Pode ser sua grande mudança Você que vive aí, que mora na região do Vale do Aço Ou por acaso esteja pelo pela região de passagem, não deixe de participar desse evento. Você precisa saber por onde começar. E esse onde começar, essa resposta, ela está dentro de você. Que legal, cara. Olha só, muito bom. Bom, Júnior, eu acho que, quem está nos vendo, eu acho que deu para enriquecer muito, né? Trazer essa esse mundo do autoconhecimento. tá aí uma grande oportunidade. Se você não sabia sobre o assunto, eu acho que uma boa forma de começar é seguindo né? as redes sociais do Júnior, né? Fala aí, sua, sua página, seu canal, o que você que tem Nós, temos, é, nós que... temos, eu tenho um perfil no Facebook, né? o Júnior Miranda Tem a página J.R. Miranda Tem o canal no YouTube J.R. Miranda também E a gente estou sempre fazendo lives, compartilhando um pouco desses processos né, Pelos quais eu tenho passado, pelos quais eu tenho ajudado as pessoas a passarem também é, compartilhando bastante conteúdo. Com o site? Para poder acessar e fazer o curso. Fazer o o, o site do workshop é www.suamenteaseufavor.com.br. Aí nós já temos turmas, já prevista em Batinga, dia 3 de março tem Belo Horizonte também. Já tem outras outras e cidades São aí, Paulo então. também já está marcada? São Paulo ainda, a gente está determinando tá de, de, de definindo data, essas coisas. Tá, tá bom. Tarde. Então em breve, São Paulo também vai ter Sua Mente a Seu Favor lá. Gente... Show então, de bola! Vamos. Muito obrigado, tá bom? Hoje falamos sobre autoconhecimento para ajudar você até a carreira dos seus sonhos. Espero ter ajudado. Se ajudou, cara, curte, compartilha. E quero te agradecer, né, cara, pela presença aí no nosso escritório, pela informação, pelo conteúdo, que foi muito rico. É um sempre prazer, é, né? é prazer sempre falar com, com a audiência de vocês. E estou encantado aqui com a, com a sala da Bente, É realmente. <risos> Espero que o pessoal venha conhecer isso aqui. É Que, sua que, que, é, que é muito bacana, <risos> Show de bola, obrigado meu querido. Valeu, até mais. Ficou legal né? Fechou, ficou legal? Você achou? Gostei, acho que massa.